O mundo real possui uma contrapartida para cada pensamento infeliz, refletido no teu mundo. Uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o teu mundo contém. O mundo real mostra um mundo visto de forma diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. Um curso em milagres. Então, o tema do nosso encontro é Encontrando a Paz Além do Gaúcho. Finding Peace Beyond Cans. who you are, and you radiate the peace to all the world, and you can give yourself permission to let go of trying to understand the world, and remember that you are the gift the world is searching for, for peace. encontrando a paz além do caos. <risos> Espera aí, vamos começar de novo. <risos> <risos>